Muito boa noite a todos, eu sou o Dark Gamer. E aí pessoal, eu estou trazendo um vídeo aqui para falar da Mirage Prime Dizendo a data que ela vai sair, ok? E já agora pessoal, uh, para quem não sabe, a Sarin Prime, a Nikama e a Spira Prime Elas vão sair dia 12 também E para quem não sabe também, estou aqui trazendo o um aviso que a Mirage Prime Vai entrar dia 12 no jogo Dia 12 que é uma terça-feira Vamos ter um novo país, Com ela vai vir, umas, vai vir armas novas e há, uh, uma 100 Dama nova e um glifo para ela também, um glifo da minha Prime. Eu vou aqui fazer uma comentada assim de, das imagens que eu tenho por enquanto da, da minha Prime e das armas que vão vir com ela. Uh, dos aspectos que eu acho, ok. Uh, eu espero que vocês gostem, então se mais demora, se mais prolongamento do vídeo, vamos começar a nossa apresentação. Então pessoal, uh, vocês podem ver aqui na imagem temos a 100 Dama e a... Uh, a armadura, ok? A armadura chama-se atavist prime, ok? E a ação de arma chama-se Abera prime. Pessoal, eu na, na armadura não gosto muito do peitoral dela. Não tenho assim uma característica de gosto. Eu mais na armadura o que eu mais me chama mais a atenção é o facto da Candler e Amber se têm muitos retoques Prime, É um retoque que dá para usar mais fácil para fashion. E também na Saindama, não tem -se muitos retoques Primes, é uma Saindama assim meio que simples, mas também parece muito divertida, é muito boa de se usar. Uh, também uh, tem, há outra arma que ela vai trazer que é a Kojai, quer dizer, que é assim que se diz, a Kogesh Prime, Kogesh Prime é uma nem é bem é uma soqueira. Esse formato dele em Prime não me chama muita atenção, não gosto muito também, não é algo assim que possa dizer que vai interessar muito os jogadores, ok, uh, e ela vai trazer a Prime também é uma arma dupla, ok? É muito boa a ver mais uma arma dupla prime, sem ser a Prime sem dupla ou a block, a, block ton, a block Prime também que mais é feita por duas armas, pronto. mas pronto. A que Prime é uma boa arma para ser si, uma boa arma dupla. o status delas acho que não assim me interessa. É uma arma secundária também, mas o status, o status dela com uma boa build torna-se muito forte, ok? Uh, tem que se buildar muito essa arma ah, pessoal. A Miriam Payne em si, o que é que eu gosto da Miriam Payne, ela em Forma Final está mais bonita do que anteriormente, no vídeo anterior que eu postei mais ou menos assim. Eu prefiro mais os retoques que ela tem nas orelhas, no cabelo. Não só cara, em princípio, nos olhos. Porque se vocês repararem bem nos olhos dela, ela tem um retoque muito diferente do que ela tem na no, no outra imagem, na primeira imagem que foi postada. A, a meras Prime assim está muito bonita. Eu acho que ela é o um dos prêmios mais bonitos que o jogo vai ter. Ok? Eu não minto em dizendo essa parte. Eu acho mesmo que ela será um prêmio mais bonito que o jogo vai ter. É uma pena que a Serena Prime também vai sair, mas pronto. Ah, Mirror's Prime é o Prime frame temos mais bonito que o jogo vai, mais bonita, quer dizer, mais que o jogo vai ter até agora, que vai, daí vai estar lançando. Ok pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do vídeo. Tenham, Curtem, e comentem também, o que é mais importante agora. Ah, não se esqueçam de se inscrever se for novo no canal e pessoal ah, já agora não esqueçam de participar no, no sorteio da Bench Prime e da Baton Prime. Então até a próxima.